Olá, Alisson Cavalho aqui, seja muito bem-vindo a essa aula de hoje. Nessa aula eu irei te ensinar o melhor jeito de aprender Copywriting: 7 técnicas comprovadas. Eu preparei essa aula com muito carinho para você, então fique comigo até o final desse vídeo que o conteúdo está sensacional. E se você é, prestar bem atenção no conteúdo dessa aula de hoje e aplicar na prática do jeito que eu te ensino aqui, eu tenho certeza que você vai começar a aprender Copywriting no jeito certo, vai começar a aplicar na prática e vai começar a ter resultados cada vez maiores. Esse conteúdo está simplesmente sensacional para te ajudar realmente de verdade. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo próximo, porque os conteúdos aqui do canal serão cada vez melhores. Eu estou buscando é, trazer para você ca conteúdos cada vez mais avançados sobre o mercado americano, sobre funis de vendas de 7 dígitos, sobre writing, é funis de vendas para produtos baratos, para produtos high ticket. Então, fique comigo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, preste atenção sempre que sair novos vídeos aqui no canal, porque o conteúdo vai ser cada vez melhor. Vamos para o conteúdo. Antes disso, é importante avisar que as duas últimas técnicas, a 6 e a 7, foram as que mais me geraram resultado, então fique até o final do conteúdo para absorver as 7 técnicas comprovadas para você aprender Copywriting do jeito certo, se você é iniciante, se você é intermediário, se você está estudando ainda Copywriting, está buscando aprender cada vez mais coisas sobre esse mundo de Copy, esse vídeo é importantíssimo para você, então fique comigo até o final, porque as duas últimas técnicas foram as que mais me geraram resultado. Vamos para a primeira técnica. A primeira técnica, a primeira forma de estudar é assistindo vídeos de copy no YouTube e fazendo anotações. Esse é um jeito muito simples, muito fácil e você não precisa gastar nada agora para aprender dessa forma. Basta apenas ter acesso à internet e ter à disposição para parar, sentar estudar. assistir vídeos como esse aqui, que você para, pega um papel e uma caneta para fazer anotações e... Se concentra realmente para absorver aquilo que você está estudando naquele momento. Então, eu no começo, eu usei muito disso. Eu assistia muitos vídeos sobre copy no YouTube. É, várias pessoas, vários players que já tem o um conhecimento mais avançado nessa área me ensinaram bastante coisa. Então, quando eu estava iniciando, essa foi uma forma de começar a aprender copy do jeito certo, de um jeito simples e fácil, sem precisar gastar, sem precisar de muito esforço. Foi apenas... Assistindo os vídeos de cópia no YouTube e anotações. É importantíssimo frisar aqui que fazer anotações é essencial, porque só assistir, às vezes você não consegue fixar o conhecimento da maneira é, que ele demore por muito mais tempo na sua mente que você futuramente aplique na prática e obtenha melhores resultados. Então é importante fazer anotações para futuramente você... É revisar e absorver uma coisa ou outra e aplicar no seu negócio digital. Então essa primeira forma de aprender Copywriting é importantíssima. E eu espero que nesse momento você esteja com papel e caneta na mão fazendo essas anotações aqui porque é essencial. Anote isso aqui porque é, a partir disso você vai começar a desenvolver a sua forma de aprendizado. A partir desses sete passos, sete formas de aprender Copy, você vai começar a estudar da forma cada vez mais correta e assim melhorar seus resultados. Vamos para a segunda forma de aprender copy. Segunda forma, analisando copies de vídeo de vendas validados no mercado, fazendo a engenharia reversa. Essa forma aqui vai simplesmente mudar o seu jogo. Poucas pessoas iniciantes têm acesso a uma dica dessa, a uma estratégia dessa passada para você diretamente. Muitos que estão iniciando estão perdidos no mercado digital e você está tendo a oportunidade nesse vídeo de ter acesso a uma técnica dessa essa fórmula da copy vai te colocar muito muito à frente de outras pessoas que não tem acesso a isso você vai analisar copies de vídeo de vendas validados no mercado e fazer a engenharia reversa o que isso quer dizer quer dizer que você vai acessar páginas de vendas de produtos que estão vendendo constantemente aí na hotmart na monetize na Eduz, em outras plataformas digitais e você vai analisar esse vídeo Friamente. cada frase, cada título, cada bloco de cópia daquele tem elementos que se repetem e quando você identificar um padrão, você vai perceber que aquilo ali é o que está gerando resultado por isso, as pessoas é, que têm esse conhecimento já avançado as pessoas, os empreendedores digitais que, que estão lançando aqueles produtos que sabem que está vendendo constantemente que estão em alta temperatura nas plataformas aí, igual a Hotmart, Monetize é, dos Tem produtos lá de destaque na vitrine é, Que eles estão vendendo constantemente Então você vai acessar aqueles produtos Vai acessar a página de vendas deles E vai analisar cada elemento E fazer anotações Isso é importantíssimo Fazer anotações sempre que você estiver parando para estudar Porque o conhecimento que você vai absorver naquele momento é, Ele pode se perder ao longo do tempo Se você não fazer anotações E não começar a aplicar Então essa segunda forma já te coloca à frente de muitas, muitas pessoas no mercado digital, no mercado de e as pessoas que querem se especificar nessa área, que querem se aprofundar nisso, não tem acesso a uma forma de estudo dessa que você está tendo nesse vídeo de hoje. Então, é, absorva esse conteúdo da melhor forma possível, aproveite ele ao máximo, porque eu estou tentando aqui mastigar para você de uma forma que fique fácil de entender. Então, é importantíssimo que você anote. Essa segunda forma de analisar copies em páginas de vendas, eu fiz bastante e aprendi muitas coisas. Eu vi padrões se repetirem ao longo de diversas páginas de vendas de diversos nichos diferentes. Então, tinha um nicho ali de relacionamento, tinha um nicho de saúde, um nicho de é, fazer dinheiro na internet. Vários nichos diferentes, só que tinha padrões que nas páginas de vendas se repetiam com frequência. E eu comecei a prestar atenção nisso, eu, poxa... Se isso aqui está em todas as páginas de vendas, é porque realmente dá resultado, realmente causa impacto é, para o cliente, para ele se sentir muito mais predisposto a realizar aquela ação de compra. Então, isso aí tem que ser identificado e tem que ser anotado para você começar a aplicar esse negócio também. Essa segunda forma é essencial. Né? Se você é iniciante, se você está agora é, estudando a fundo no mercado de copywriting, você tem que fazer isso. Você tem que analisar a página de vendas de outros players no mercado. A terceira forma é se cadastrando em lista de e-mails de produtores e analisando a estrutura dos e-mails. Essa aqui também é muito interessante. Você vai é, se cadastrar para receber os conteúdos gratuitos via e-mail, via lista. Pode ser lista de WhatsApp, pode ser lista de Telegram. Você vai entrar na lista de pessoas do mercado digital que... Estão lançando conteúdos, estão produzindo conteúdos, fazendo ofertas com frequência. Essas pessoas, elas têm um conhecimento bastante avançado, bastante é, desenvolvido na área de copy. Então, se você se cadastrar na lista de pessoas, se você começar a absorver esses conteúdos e observar os padrões que se repetem novamente aqui, é, diferente das páginas de vendas, é um conteúdo diferente e vai ter copies diferentes, porque... Cada conteúdo é diferente para cada objetivo. Uma cópia feita para a página de venda é diferente de uma cópia feita para e-mails. Então aqui você já vai adquirir um conhecimento diferente de uma área diferente. Você já vai conseguir aplicar isso ao seu negócio de uma forma diferente do que da forma anterior, que era analisando as páginas de vendas. Então eu recomendo que você se cadastre a lista de e-mails de outras pessoas, dos produtores, de diversos nichos, relacionamento, saúde... É, de vários nichos Tem infinidade de nichos aí no mercado E você vai se cadastrar em algumas listas Desse pessoal que entrega conteúdo gratuito E vai fazer a engenharia reversa Vai observar Analisar O que eles estão fazendo ali Que se repete a cada e-mail A cada novo conteúdo Sempre tem uma repetição, sempre tem um padrão Quando você identificar esse padrão Você vai anotar e vai aplicar no seu negócio também Quarta forma comprando cursos e e-books de pessoas que você acompanha e confia na internet essa forma aqui é bastante útil e bastante eficaz para você adiantar o processo de aprendizado se você é, tem condições de pagar por um curso completo de copy ou por alguns ebooks para ir ampliando seu conhecimento você geralmente vai ter acesso aqui ao método passo a passo da pessoa onde ela é juntou a maior parte do conhecimento dela de uma forma enxuta, de uma forma organizada, de uma forma em método passo a passo, que vai te orientar a sair do passo 1 um até é, colocar na prática, no seu negócio digital, na sua estrutura de conteúdos, na sua estrutura de, de vendas, do jeito que a pessoa está te ensinando ali, o método passo a passo. Então é importantíssimo, se você tem essa condição de investir em cursos, de comprar e-books, eu recomendo de coração que você faço o investimento, invista em você. Certa vez, há um tempo atrás, estudando, é, pesquisando bastante, eu costumo atualizar meus conhecimentos com frequência. Leio bastante ao longo do ano, assisto vídeo-aulas, podcasts. Então, há um tempo atrás, eu ouvi uma frase que ficou marcada na minha mente e que eu levo ela para sempre. É, Investir em conhecimento rende sempre os melhores juros. O que isso quer dizer? Quer dizer que o melhor investimento que você pode fazer é em você, na sua educação, na sua evolução, no seu desenvolvimento intelectual. E através de cursos e e-books, você consegue desenvolver isso de uma forma bastante rápida, de uma forma bastante eficaz. Porque você vai estar acessando um método de ensino. E você, se gosta dos meus conteúdos, se gosta da forma que eu ensino, você pode se tornar meu aluno clicando no link que está aqui na descrição desse vídeo. Lá você vai ter acesso ao e-book Copa Irresistível e aos bônus do e-book por apenas R$ 47,00. O e-book Copy Resistível é um passo a passo da maneira mais simples de você começar a criar suas copies do zero e começar a vender. Então ele vai te ensinar do básico até o intermediário ali de uma forma bem simples, bem explicada, as principais estratégias de copy. Você não vai ter um conteúdo mais aprofundado, não vai ter um conteúdo mais avançado dentro do e-book, mas você já vai ter uma visão geral, uma visão amplo da estratégia de copy e coisas que você já vai poder aplicar na prática e ter resultados. O e-book copy resistível foi feito para você que ainda não pode fazer um investimento de maior valor em um treinamento completo na minha mentoria individual. Então o e-book custa apenas R$ 47,00 tem cinco bônus especiais é, clique no link que está aqui na descrição desse vídeo quando acabar o vídeo e acesse lá a página de vendas do e-book então para você dar uma analisada e se você se interessar pode se inscrever ainda hoje por apenas R$ 47,00 ou então 10 é, vezes de 5 reais baratinho mais barato que uma pizza. Isso é para você já começar a pegar esse conhecimento que, como eu expliquei anteriormente, é um conhecimento mais enxuto, mais compilado, mais é, desenvolvido para você aplicar as coisas passo a passo e pegando estratégias que foram desenvolvidas há muito tempo, depois de vários testes na prática. Então eu recomendo de coração que você é, acesse o e-book que eu preparei, está aqui no vídeo, e vá se avançando nessa jornada de investir cada vez mais em conhecimento. Eu tenho a minha mentoria individual, que você pode acessar também. Eu tenho um treinamento em videoaulas que está sendo ainda finalizado. Vai ser um treinamento completo em videoaulas, onde eu vou te dar um suporte VIP, onde eu vou preparar tudo passo a passo detalhado para você ter acesso às melhores estratégias de cópia que funcionam aqui no Brasil e nos Estados Unidos mas ainda não está 100% finalizado o meu curso completo de copyright. Mas o e-book está pronto para você acessar ainda hoje e começar a aplicar na prática, aprender, estudar e ter resultados. Então, essa quarta estratégia eu aproveitei para falar para você sobre os meus cursos, os meus produtos que eu vendo diariamente, que eu ajudo pessoas através deles e que eu dou um suporte VIP no WhatsApp para algumas pessoas que têm interesse nisso também. É, clique nesse vídeo e acesse esses conteúdos. Essa forma, não apenas você pode comprar os meus produtos, os meus e-books, a minha mentoria individual, como você pode aplicar isso é, comprando os cursos de outras pessoas que você também acompanha, que você gosta da forma que essa pessoa ensina a para você. Então você pode adquirir o conhecimento dela e você vai estar, na verdade, investindo em você, investindo no seu desenvolvimento, na sua evolução. Como empreendedor. Esse conteúdo é realmente sensacional, a questão de você investir em um bom curso de copy é fundamental para a sua evolução rápida nesse mercado. A quinta forma é comprando a mentoria individual e recebendo suporte VIP passo a passo, detalhado e prático. É, essa forma aqui é mais avançada ainda do que a forma anterior, que eu citei mais cursos e e-books. É, se você tem um mentor ali te orientando passo a passo, detalhadamente, no seu pé, fazendo com você alguma das principais estratégias de cop, você vai conseguir se desenvolver muito mais rápido do que você e sozinho. Só que, é, de novo, para quem está iniciando, você percebe que as técnicas foram avançando, né, tipo uma escada de degrau em degrau. Primeiramente, eu citei... É a técnica de assistir gratuitamente vídeos no YouTube para quem está iniciando, para quem tem pouco dinheiro disponível para investir é perfeito você vai começar a adquirir conteúdo gratuito no YouTube e beleza depois eu citei a técnica de você é analisar copies de páginas de vendas que já estão validadas no mercado e que já estão vendendo isso aí vai ser importantíssimo porque porque você vai ter um conhecimento ali de coisas que estão dando resultado e vai identificar padrões e vai aplicar na prática beleza? as próximas formas que eu comecei a citar foi formas que você já vai avançando você já começa a investir em cursos em ebooks é, e agora eu estou citando a forma de comprar uma mentoria individual essa aqui é mais para você que já tem resultado no mercado digital para você que já está vendendo e quer escalar suas vendas quer aumentar suas vendas e vender ainda mais você tem que ser de intermediário para avançar aqui, já tem que estar tá vendendo com uma certa consistência é mais interessante para você, nesse caso serve também para iniciante? serve sim, porque é uma mentoria individual, onde a pessoa dá um suporte a você do zero, pega pela sua mão realmente, explica tudo na prática com você ali, monta a sua estrutura é extremamente útil para quem está iniciando também, mas é mais indicado ainda para quem já está vendendo para quem já tem um, um nível intermediário, então essa forma aqui, comprando a mentoria individual de quem entende muito de copywriting, recebendo suporte VIP passo a passo, detalhado e prático, vai te levar a um novo nível, a um novo patamar realmente. É, nem dá para disputar mais com aqueles iniciantes que estão ainda é, assistindo aulas gratuitas no YouTube, que estão iniciando ainda na jornada e não investem em si mesmo, não investem no seu conhecimento. Essa forma aqui, se você tem... É, Condições de comprar uma mentoria individual Para se aprofundar mesmo nesse tema E juntar isso a um treinamento completo Onde você recebe o suporte VIP É importantíssimo para se desenvolver nessa área Então, essa quinta dica Essa quinta forma de estudar COP É interessante demais para você Eu recomendo de coração que, se possível Quando possível, invista na mentoria individual Com um mentor ali no seu pé Pode ser eu, pode ser outro que você escolher a sexta forma é escrever à mão boas cópias que estão no mercado vendendo todos os dias. É um exercício excelente para acelerar o seu aprendizado. É, aqui eu vou citar novamente cópias que estão no mercado vendendo todos os dias. Só que nesse sexto quesito aqui, como eu falei no começo do vídeo, que foi um dos mais me resultado resultados, é você escrever à mão cópias que estão no mercado vendendo todos os dias, cópias que vendem bastante. Por que escrever à mão? Porque de certa forma, que é difícil até de explicar, não sei de onde vem essa explicação, quando você escreve à mão, parece que o seu cérebro aprende melhor, é, fixa melhor aquele conteúdo, porque de certa forma você está estimulando é, novas áreas do cérebro enquanto você escreve aquilo ali. E escreve, vai relendo e vai fixando de uma maneira melhor. Então escrever à mão é uma forma de aprendizado excelente que você não vai é conseguir atingir esse nível se você estiver digitando, por exemplo, no notebook ou no celular. É importantíssimo você praticar essa técnica de escrever à mão, porque além de você desenvolver a sua escrita, além de você é, conseguir fixar de uma forma muito melhor o conteúdo no seu cérebro, você vai estar sim avançando nisso, porque é um excelente exercício para acelerar o seu aprendizado. À mão. Eu pratiquei bastante isso, pratico até hoje, faço anotações com frequência porque escrever no papel, de certa forma, traz um impacto diferente no cérebro do que você digitar, do que você é, criar um planilha aqui uma planilha não, um bloco de notas no notebook, no computador, no celular então escrever a mão no papel é importantíssimo para você acelerar o seu aprendizado e a sétima é a mais importante de todas Seja a sétima, as outras se tornam irrelevantes. É aplicar na prática tudo o que você aprender. Começar imediatamente os testes e avaliar o resultado. Não seja um obeso mental é, em copy. Por que um obeso mental? Não seja aquela pessoa que apenas estuda, apenas adquire conhecimento, apenas acessa os melhores cursos, tem acesso às melhores mentorias e não aplica nada na prática. Eu tenho alunos que têm essa dificuldade de aplicar as coisas na prática, eu tenho que estar tá pegando o pé deles, tenho que, muitas vezes, fazer uma tarefa simples por ele, para incentivar a agir mesmo. Eu faço dessa forma aqui, eu vou lá, faço, mostro no exemplo prático de como eu faria, é, entrego para ele um bloco de copo pronta para ele aprender aquilo ali, testar e agir. Eu tenho que... Realmente, mudar a mentalidade da pessoa, que o que vai gerar resultado prático na vida dela, o que vai colocar dinheiro no bolso dela de verdade, é ação, é ela agir. Pegar esse conhecimento que adquiriu e aplicar na prática. Isso aqui, essa sétima, é o ouro. Se você pegar isso aqui do jeito que eu estou ensinando, isso aqui já serve até para esse vídeo de hoje. Você começou a assistir esse vídeo, é, deve, ter, deve estar aí no momento com papel que entra na mão, fazendo anotações, guardando isso na sua mente, da forma correta de aprender copy, para você começar a aplicar isso na prática. Se você pegou uma dica desse vídeo de hoje e aplicou na prática, você já vai ver resultados na sua vida. Imagine a dica 2, que eu achei muito interessante. Analisando melhor o vídeo, eu achei que a 2 também causa um impacto muito, muito forte e me ajudou demais no começo. É que é você analisar a página de vendas de copies que estão no mercado vendendo com consistência. Então essa sétima dica é o que vai sedimentar todas as outras. As outras foi a base e essa sétima dica é o que vai colocar dinheiro no seu bolso de verdade pelos próximos dias, pelas próximas semanas, pelos próximos meses e pelos próximos anos. Estudando copyright é do jeito que eu te ensinei aqui nas últimas seis dicas e aplicando na prática, testando nos produtos que você vende, seja cursos, e-books, mentorias, produtos físicos. Não sei o que você vende, eu não sei qual é o seu nicho, mas pegando esse conhecimento do cop, estudando da forma que eu citei nas seis formas anteriores e aplicando na prática, usando essa dica que 7, que é aplicar tudo o que aprender imediatamente e avaliar os testes, é, fazer testes imediatamente para avaliar os resultados, avaliar o que aquele teste trouxe para o seu negócio, é isso aqui que vai mudar o seu jogo, que vai mudar o seu faturamento, que vai mudar o seu nível de compreensão, de uma forma geral no mercado e vai crescer cada vez mais nessa área de criação de copy que vende bastante de funil de vendas e evoluindo cada vez mais é a aplicação prática que vai gerar o resultado que você tanto procura que você tanto deseja eu separei aqui uma dica extra que é fazer anotações sempre que estiver é, estudando copy do lado da anotação anotar uma forma de aplicar isso no seu negócio específico essa dica extra aqui é interessante demais, que é você além de fazer anotações, como eu citei ao longo dessa aula de hoje, como eu citei ao longo desse vídeo várias vezes, que você tem que fazer anotações enquanto estuda, tem que é, guardar realmente aquele conhecimento, anotar no papel para depois fazer uma revisão e fixar ainda mais na sua mente o conhecimento, isso aqui, é, essa parte final aqui, do lado da anotação, anotar uma forma de aplicar isso ao seu negócio é ao seu negócio específico, é ao que você vende, ao seu nicho de mercado, porque cada nicho, cada produto tem suas especificidades, então é interessante, é, por exemplo, um exemplo prático agora, para você, é, imagine que você vende um e-book fitness ensinando a emagrecer e você dá uma garantia de 30 dias, ok, talvez... A garantia de 30 dias que funciona para o seu nicho fitness, para o seu nicho que ensina mulheres a emagrecer, a perder barriga, você, digamos que você é um nutricionista e você é, presta uma consultoria para mulheres que querem emagrecer, você oferece um acompanhamento passo a passo a mulheres que querem emagrecer. É, talvez a sua garantia incondicional de 30 dias não sirva para outro nicho, para pessoas que vêm todos diferentes, como por exemplo é um produto que tem a ver com degustação porque produtos físicos é mais difícil de oferecer garantia então a pessoa pode oferecer uma garantia de uma forma diferente que é assim se você não gostar a gente te dá um outro prato de graça já vai por um exemplo agora para uma pessoa que tem um restaurante, que tem um negócio físico uma lanchonete ela pode fazer uma propaganda muito forte em cima disso é, venha adquirir coma hoje o melhor lanche da região se você não gostar iremos se dar um outro lanche totalmente grátis. Isso é uma garantia forte, é uma garantia que causa impacto. Então, é, não pode ser o mesmo exemplo que foi usado é, a, para a nutricionista que oferece um acompanhamento fitness para mulheres que querem perder barriga. Então, isso aqui, é anotar ao lado das anotações, uma forma de aplicar isso ao seu negócio, de, de forma que vai é, ser introduzido na sua realidade do seu negócio digital, é importantíssimo, foi uma dica extra que vale ouro. Se você pegar esse conteúdo aqui e começar a aplicar hoje na prática, hoje mesmo, assim que você fechar esse vídeo, começar a estudar copo dessa forma aqui, é, fazendo anotações, assistindo um vídeos de graça no YouTube, se, se dedicando realmente, dando o seu máximo, porque, veja bem, o que vai te fazer ter resultados específicos nesse mercado aqui, resultados que vão te realmente colocar muito dentro do seu bolso, é a sua atitude, é a sua proatividade, é você agir é, dentro daquilo tudo que você aprende. E esse conteúdo aqui foi te ensinando como estudar cop a maneira correta de estudar cop formas de você expandir seu conhecimento. Eu tenho certeza que nesse vídeo de hoje tem formas de estudar cop que você não sabia, que você talvez até sabia e estava adormecido desse conhecimento. E você vai pegar isso hoje e vai juntar aquelas anotações que você deve ter feito ao longo desse vídeo e aplicar na prática e aos poucos se desenvolvendo e gerando ação que vão trazer cada vez mais resultados para a sua vida e para o seu negócio. Essa aula de hoje está chegando ao fim, eu espero de coração que você tenha gostado bastante dessa aula de hoje, tenha adquirido esse conhecimento, é, faz, feito anotações. E o próximo vídeo vai ser melhor do que isso, eu tenho certeza, porque os conteúdos aqui no canal vão ficando cada vez melhores. Eu quero trazer para vocês conteúdos muito mais avançados para você aplicar no seu negócio digital e vender cada vez mais. E se você quer ter acesso ao meu conteúdo pago, é, confira na descrição desse vídeo os links que, que tem lá. Eu separei o link do e-book Copy Resistível, já está aí na descrição salvo, pode conferir, por R$ 47 reais, com os bônus, uma garantia incondicional de 30 dias para você testar o conhecimento, o conteúdo na prática, é aprender aquilo ali, testar e se não gostar, basta alguns cliques que você recebe 100% do seu dinheiro de volta e é apenas R$ 47 reais o e-book copy-resistível e o curso completo em copywriting e videoaulas eu ainda estou desenvolvendo a minha mentoria individual é um curso mais lançado, é um produto mais lançado na verdade e você vai ter acesso a ele através de outras, outros conteúdos, outras formas eu vou te oferecer, eu vou abrir vagas, no momento eu não estou abrindo vagas para a minha mentoria individual ela custa 3 mil reais, deixar claro para você que atualmente custa 3 mil reais, e a pessoa recebe um acompanhamento individual de 45 dias, onde eu praticamente pega a pessoa pela mão e conduz até os resultados excelentes em vendas para o negócio dela. E no momento não tem vagas abertas, quando eu abrir vagas você vai ficar sabendo, eu tenho certeza disso, porque eu vou te avisar para você ter essa oportunidade de entrar, de ser meu aluno, de ser o meu mentorado Receber meu suporte VIP no WhatsApp, receber esse acompanhamento especial De 45 dias, a gente vai reformular o seu negócio e você vai pagar apenas 3 mil reais Esse é um valor que voltará para você multiplicado muitas vezes por conta do lucro Que a gente vai gerar para o seu negócio digital juntos Eu tenho certeza que aplicando na prática as estratégias que eu tenho para te passar O seu negócio digital vai vender muito, muito, muito, muito é, muito mais do que vendo atualmente. Então é isso. Acesse o link na descrição desse vídeo. É, deixa o like. Se inscreve no canal. ativa o sininho para não perder nenhuma nova notificação do conteúdo que vou lançar aqui. Cada vez melhor. Um forte abraço e até a próxima.